Boa noite a todos Estamos aqui hoje, dia 10 de setembro de 2019 Para mais uma gravação Para os meus amigos Então, como tem muito tempo que não gravo Vamos gravar agora Com três câmeras Aqui Sei que tá Aqui, aqui e... e ali Não pode me perder Então, vou aqui gravar uma música preparando para gravação de é, sexta-feira que vem. Vamos gravar uma música aí do nosso amigo Adorinan Barbosa. Uma música muito conhecida na época do meu avô, né? Só que vamos passar do MBB para um... um reggae, né? Transformar em reg. E vamos ver o que vai dar um reggae com samba. Então, hoje é só um ensaio. Vamos lá, assim. Depois ele tem que gravar ainda o solo, é, os apetrechos e muito mais. Vamos tentar passar um tom agora. tentando né? levar. Fechada do teu olhar Teu peito até Parece sabe o que Tava de tiro Álvaro Não tem mais onde curar Teu olhar mata mais que bala de carabina. Veneno estricnina, que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar preixada no teu olhar Sabe o que tava de alvaro Não tem mais onde furar. Não tem mais tava de tiro barulho que não tem mais onde furar. Próxima. Uh!